Hiroshima, história, aflorando, muita coisa relacionada, é óbvio, com a Segunda Guerra, mas lá também tem muita vista cênica, aliás, uma das suas mais belas vistas do Japão, em Hiroshima, na ilha de Miyajima. Tem muita comida boa, okonomiyaki, específico de Hiroshima, Miyajima também é a terra da ostra, então assim, tem muita comida de ostra. É um destino de muita espiritualidade também. E também é excelente para compras. Hiroshima pode não parecer, mas é uma cidade bem grande. Né? Então tem a Honduri Street, que seria um shopping arcade. É como se fosse uma rua antiga, né? E, e é tapada assim com... Um, parece um telhado arqueado, né? Arcado. É bem comum um shopping arcade no Japão. Parece uma galeria. O que a gente tá acostumado aqui no Brasil Que é galeria, então, parece uma galeria A Honduras Street, ela é ótima, tem muita variedade mesmo E fica bem pertinho do, do Peace Party.